O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso completa, em dezembro de 2022, 30 anos. A data foi celebrada com uma sessão solene realizada na sede do órgão em Cuiabá. Em seu discurso durante o evento, o presidente do tribunal, desembargador Paulo Barril Nuevo, lembrou da criação do tribunal e das conquistas ao longo desses 30 anos. O evento foi prestigiado por desembargadores Juízes, servidores, autoridades locais e representantes do Ministério Público e da advocacia. Um tribunal que se destaca, destaca-se pela sua efetividade, destaca-se por estar entre aqueles que têm a maior celeridade na entrega da prestação judicial, destaca-se pelas práticas de acesso à justiça, destaca-se pelas pessoas que o compõem. Que a gente continue prestando uma. Um, é, entregando uma prestação jurídica de qualidade, que a gente leve a justiça onde o povo está percorrendo aí as distâncias que forem necessárias e propiciando né, o primado do acesso à justiça que é princípio constitucional. A sessão solene também homenageou personalidades que contribuíram para o fortalecimento do TRT, instalado em 21 de dezembro de 1992 no espaço físico, quanto na qualidade dos nossos servidores dos nossos juízes. Né? É uma justiça é, dentro do possível célere, social que vai contribuindo para a formação da, da cultura jurídica e distribuição de justiça na sociedade mato-grossense. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho no TRT. É, a história da minha vida se confunde com essa instituição, porque tudo que eu tenho, tudo que eu uma parte do que eu sou, é graças ao TRT da 23ª Região. O evento contou com a participação dos primeiros presidentes do TRT e do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que instalou o Regional Mato Grossense. O TRT da 23ª Região é orgulho da minha carreira de magistrado na presidência do TST Foi um tribunal que encantou o Brasil nos congressos jurídicos que realizou durante esses 30 anos de existência. A solenidade no TRT marcou ainda o início das celebrações pelos 30 anos que continuam durante todo o ano de 2023.